Boa noite, galerinha! Hoje, terça-feira, dia 9, 9 de julho, aniversário de minha irmã, Manuela. Parabéns, Manu, meu presente já foi comprado e mandei na rosa entregar. Espero que seja entregue Minha irmãzinha aí fazendo Acho que 27 Ou 28? Acho que é 27 Ela é 2 anos mais velha do que eu Automaticamente eu tenho 25 Deixa eu ver, ela é de 85 85 Pra cá É 27 Irmã, duas filhinhas, minhas sobrinhas Bianca e Lara, que é o xodó, né? Do, do, do tio Bianca, Lara e Clara, que é do meu irmão. Bom, aqui galerinha, hoje é terça-feira, né? Já falei isso para vocês. Tem dia que eu não falo porra nenhuma né, agora hoje eu tô, tô enjoando Pensando em dar um pulinho lá no, no shopping Salvador Vamos comprar uma besteirinha lá, quer dizer, ver se dá né Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver se dá, vamos ver Vamos ver se dá, vamos ver Vamos ver se dá Pam pam pam pam minha irmã aqui tirou habilitação recentemente só que ela é mais ou menos a minha altura e ela é magrinha, meu cunhado tem um anex ela quer andar de moto, mas em um anex pra ela é meio barril e a moto é, é pesada não é nem tão grande Para ela pode dar problema. Para ela seria legal uma, uma XTZ. O a que meu coelho tinha antes, né? Que acho que era uma intruder, uma Suzuki Intruder. Não, não, não. Era uma IES Era uma boa moto. Pra quem tá começando. Pelo fato de ser leve, né? Tá passando muito retado aqui, né? Carro feio, velho. rosa. Que carro feio. Pam, pam, pam, baram, pam, Deixa eu ver se eu lembro o nome da música Algo me disse que eu não vou lembrar E mais Algo grita na minha mente dizendo que eu não sei o nome dessa música E não espere que eu cante <risos> E posso cantar a lá, serve opa, opa. Uma vez eu bati aqui no fundo de um de um Renault Renault? Não, não, de um Nissan bem aqui velho, eu subia virado um caralho e aí bem aqui tava engarrafado porra, eu tava subindo velho, eu não vi quem tava em cima e aí não teve jeito, tentei segurar, não, não, não rolou bati no fundo do cara, o cara super tranquilo, o cara perguntou como é que eu tava eu, não, beleza, peguei e vi o carro dele também, não chegou a amassar Resumindo não deu nada pra ninguém. Nem de danos, nem de ferimento. Claro, né? Quem se ferir era somente eu, né? Mas a partir desse dia eu aprendi que se tiver uma subida. Vá com calma. Porque.. Pode ser que.. Pode ser que. Lá em cima. Do ponto cego. Esteja engarrafado. Você tá aí embaixo, você não tá vendo. E aí, nego. Já foi. Estamos chegando. Pressione o botão ou ensina seu cartão. Muito obrigado. Isso, galerinha. Na volta a gente termina esse vídeo. Tchau, tchau.